Quem está é, falando com você ou as coisas que estão inquietando dentro do teu coração estão sendo inquietadas por quem? Por você mesmo? Nesse PG de hoje eu gostaria de falar de um texto que, que tem, tem martelado um pouquinho na minha cabeça já há algum tempo. É o texto de Jeremias, no capítulo 5. É uma palavra do profeta e é um texto que, aplicado para os dias de hoje, pode te ajudar a dar rumo para a vida. E aí eu ouvi, e esse texto de Jeremias, capítulo 5, me ajudou a entender que: Maldito é quem confia nas pessoas que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como um arbusto solitário no deserto. Não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados, estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. E feliz é quem confia no Senhor, cuja sua esperança é o Senhor, e co é como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água, não se incomoda com o calor, e suas folhas continuam verdes, não temem os longos meses de seca, e nunca deixa de produzir frutos. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal, quem sabe de fato quanto é mal, eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas, suas ações. Boa parte daquilo que nós temos expectativa de experimentar em relação ao casamento, em relação a emprego, a dinheiro, posse, essas coisas todas, boa parte disso, para não dizer, para não dizer tudo, tem origem fora de nós. Porque é, alguém veio e disse para você, olha, bom é ter isso, bom é ter aquilo, bom é viver isso, bom é estar naquele lugar. Bom é conhecer essas coisas, bom é vestir essa roupa, bom é vestir nesse tipo de casa, estar nesse tipo de casa, bom é esse tipo de equipamento, bom é esse tipo de tecnologia. Alguém veio para você e disse, isso é bom. E aí essa pessoa que disse para você que isso é bom, gera em você uma expectativa. E aí o seu coração diz, isto é bom. E aí o texto começa dizendo assim, diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, ou seja, se a informação do que é bom não procede de Deus, você corre o risco. E o risco de ser amaldiçoado. Na verdade, o texto é bem categórico. Ele diz maldito, ou seja, já é uma maldição. Se você dá ouvidos e se apoia na, não só no conselho, mas também na, na força. E você afasta o seu coração da orientação de Deus. Olha, é muito complicado, porque muitas vezes o seu... O seu... A sua dúvida, a, a, o seu questionamento, ele é lícito. Mas você não corre para as fontes lícitas para a resposta. E a única fonte lícita para a resposta é o nosso Senhor. Não é outro lugar. Por mais que eu queira, por mais que eu deseje é, acreditar que as pessoas que estão ao meu redor, amigos, vocês, a igreja ou um pastor... É que me aconselha, ou pessoas que, que querem muito meu bem, eu não posso ouvir sem antes colocar o que eu estou ouvindo e aprendendo numa paralela com Deus. Ou seja, Senhor, isso aqui está de acordo com aquilo que o Senhor está para me orientar? Porque maldito é quem se fia por esse tipo de coisa. E o tempo todo a gente está ouvindo pessoas que estão vindo ao nosso, ao nosso encontro, buscando orientação e querendo ouvir da parte de Deus, algum tipo de conselho. O conselho, os conselhos dos amigos de Jó, né? Jó, primeiro capítulo, segundo, terceiro, todos estão ali sofrendo, mas no quarto capítulo alguém abre a boca para dar o conselho, são conselhos extremamente lícitos e bíblicos, não só porque estão na Bíblia, porque são lícitos, o quarto, o quinto capítulo são, são, é lícito o que está sendo dito ali, contudo, não convém. Então eu não quero ouvir apenas o que é lícito, eu quero ouvir aquilo que convém e está de acordo com o que o Senhor tem para dizer para nós. Você pode até ser o eco da voz de Deus para alguém, como eu acho que muitas vezes eu sou o eco da voz de Deus para muitas pessoas. Contudo, eu não posso confiar no eco, eu tenho que confiar na origem da reverberação desse som. Então eu tenho que confirmar, se essa voz que eu estou escutando, esse conselho que eu estou escutando, procede realmente de Deus, mesmo que tenha toda a sua estrutura, toda a sua arquitetura, todo o seu desenho, é, com cara, formato e jeito de coisa de Deus. Entende? Uh, e ele segue dizendo que ele habita em lugares isolados, essa maldição, e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive não tem esperança é uma figura de imagem muito forte porque é a pessoa que é um arbusto solitário no deserto não tem esperança alguma porque é deserto ele olha para o lado não encontra alguma nada e a circunstância gera desesperança ao contrário daquele que houve a voz do Senhor e confia no Senhor, porque é uma árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntezas de água. E não se incomoda com o calor, que é também uma das circunstâncias de estar é, no lugar de adversidade. O meu coração e ele é traíra. O coração humano é mais enganoso de que qualquer coisa, e é extremamente perverso. Eu penso, mas eu não sou, eu não sou essa pessoa que esse texto está dizendo aqui, meu coração não é essa pessoa, é. É, e só quando você experimenta é, o mais baixo de qualquer situação que você já viveu, a pior situação que você já viveu, e a pior situação de pecado que você já viveu você percebe o quanto o seu coração é perverso para mentir para te, te proteger para gerar uma boa e uma boa desculpa dar uma razoabilidade né para aquilo que você está falando o coração é perverso então o meu o meu nessa minha busca por tentar entender o momento que a gente está vivendo eu olhei para esse texto e disse, olha, esse texto tem muito para me dizer ainda. E eu queria compartilhar com vocês nesse PG. A gente tem que ouvir e confirmar, por isso que a nossa relação com Deus é primordial para termos uma boa relação com os irmãos e com o que Deus tem feito a partir dos irmãos. Para a gente não cair em nenhuma cilada, porque são tempos muito complicados. E é isso que eu queria dizer é isso para que isso eu queria falar pautar os nossos sentimentos e, e pautar as nossas decisões naquilo que tem procedência do senhor e não procedência do nosso coração porque o nosso coração segundo o texto bíblico assim como proferiu o profeta que Jeremias ele é perverso ele é enganoso ele é muito mal e o senhor sabe Quais são os corações que são ruins? Ele diz aqui, o Senhor, eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Então, peça ao Senhor que examine o seu coração e o coração do teu irmão. Inclusive, isso que eu estou dizendo para você, peça ao Senhor para examinar isso que eu estou dizendo para você agora e testificar no seu coração se o que está correto é correto. Porque ele diz, eu sou o Senhor examino o coração e provo os pensamentos e dou a cada pessoa devida recompensa de acordo com as suas ações. Se a situação ela é coordenada, dirigida pelo coração de Deus, amém. Se não, se não, se não, se não, se não, é bom pensar. Bom pensar. Eu fico por aqui, e eu não vou falar mais nada agora, é a hora que eu escuto você daí.